Bom, a gente, antes da gente começar né, a falar de detalhes sobre os quais a gente gostaria de dar uma ou outra ênfase, eu acho importante a gente falar sobre essa primeira novidade que tem sido aí o assunto predominante em muitos grupos, muitas dúvidas, e eu tenho recebido também muitas perguntas sobre isso. É, professor, essa questão da federação que agora pode acontecer Primeira pergunta que me fazem, existe uma resolução que trata especificamente das federações? Existe, a 23.670 de 2021. Mas a gente sabe também que essa resolução ela apenas chegou norteando as linhas gerais. Em todo o regramento da, das eleições 2022, que foi publicado em dezembro de 2021, sempre está reiteradas, reiteradamente em, em diversos normativos sendo dito que novas instruções virão, que novas resoluções ou edições às resoluções virão até as eleições. Mas por que isso? Porque a linha geral, o norte, foi traçado. Mas tem alguns detalhes aí que ainda sequer foram é, levados em conta. E só na hora que a gente começa a operacionalizar, que isso começa a se efetivar na prática, é que isso vai trazendo elementos que precisam ser ali regulamentados. Então, a gente já sabe que a federação ela vai funcionar como uma associação. Uma associação com CNPJ próprio, é diferente de uma coligação, porque a coligação ela é só para aquela eleição e a federação ela tem de permanecer íntegra com aqueles partidos que estão integrando, que estão a integrando até por no mínimo quatro anos. Isso vai impactar diretamente nas eleições municipais também. Então, todo o acordo, toda a federação que for estabelecida agora na junção desses partidos, isso tudo vai impactar verticalmente, como a gente fala, lá na hora das eleições também municipais. Eu não vou tratar aqui de assuntos mais é, relacionados a essa configuração de partidos integrantes e impactos, porque o nosso tema é a prestação de contas. Então, eu quero trazer aquilo que especificamente diz respeito e impacta na prestação de contas. É, a gente já sabe também que se o partido, se houver partidos que entrem nessa federação e depois, por qualquer motivo, eles se retirem, eles saiam desse, dessa junção federativa né, de partidos, ele não vai poder utilizar o fundo partidário, até que se complete o período de quatro anos para o qual estava previsto ali aquela participação daquele partido político na federação. As datas em linhas gerais, a gente viu que teve uma mudança para as eleições de 2022. A regra geral que vai é, valer, após 2022, é que o requerimento do registro da federação ele vai ter que acontecer até o dia 1 de março. Mas, excepcionalmente, nessas eleições de 2022, esse prazo foi esticado um pouquinho até dia 31 de maio. Por que isso aconteceu? Porque a decisão foi tomada agora, muito recentemente. Os partidos teriam que ter toda a sua conversa, todos os seus acordos, toda a sua forma de união, conversada, debatida, né? estudada, porque não é uma coisa simples, então foi decidido recentemente que essa, esse prazo para as eleições de 2022 do requerimento do registro vai poder acontecer até, até o dia 31 de maio. O CNPJ vai poder ser informado lá no curso do processo. O prazo final para julgamento permanece até hoje, né? porque hoje é dia 18 de março de 2022. Essa aula vai ficar gravada, muitas pessoas vão acessar esse webinário, e depois é importante saber a contextualização das informações. Né? Se alguma coisa se modificar, é importante esse acompanhamento da, da atualização da matéria. Então, aqui, uma linha geral sobre datas, configuração, como é que é a cara da associação. E no que é que isso interfere na prestação de contas? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar. Vai ter gasto? A federação vai poder gastar? Vai poder haver gasto com as federações para sua manutenção e para o seu funcionamento? Mas isso vai ser custeado pelos partidos que compõem essa federação. E vai caber ao estatuto que for ali elaborado, decidido, firmado, entre esses partidos, como é que vai ser o amparo desses gastos. Qual partido vai amparar, que tipo de gasto, como é que isso vai se dar. Uma questão interna corporis. São os partidos quem vão resolver isso lá dentro dos seus estatutos. E a federação vai prestar contas? Não, a própria federação não. A prestação de contas da federação, ela vai se dar de acordo com a prestação de contas de todos os partidos que a integram e em todos os níveis de direção. Então, se tiver cinco partidos compondo a federação X, a prestação de contas da federação estará regular se todas as direções nacional, estadual e municipal dos cinco partidos que compõem aquela federação prestarem contas anuais à justiça eleitoral. Anuais e eleitorais porque quem está nos assistindo aqui, que não tenha muita familiaridade ainda com prestação de contas, eu vi nos números que a professora Valdicélia nos trouxe que nós temos muitos alunos, eu fico extremamente feliz sim, quando eu sim. vejo, vou fazer um parêntese aqui, eu fico extremamente feliz quando eu vejo que há alunos, e inclusive quando eu vou palestrar em faculdades de contabilidade e de direito, nos últimos anos né, dessas faculdades, para trazer à luz esse mercado de trabalho que é transformador de profissionais, de vidas, porque ele é extremamente carente de profissionais qualificados, inclusive porque alguns profissionais sequer alcançam o poder do trabalho que essas prestações de contas lhes trazem para as suas equipes, para os seus times, é, para as suas famílias. Então, quando eu vejo estudantes né, nos ouvindo, me dá um prazer, é, além do, do habitual, que eu já tenho sempre em palestrar, vocês me conhecem e sabem que eu adoro compartilhar conhecimentos com vocês, mas essa possibilidade de realmente ampliar o seu horizonte profissional e financeiro. Uma área com bilhões... Né, sendo é, administrados, aplicados, recebidos, e quanto melhor for a, cap a capacitação dos profissionais que atuam, e quanto mais cedo o profissional dessas áreas, né, do direito, da contabilidade, não só esses dois profissionais, o administrador financeiro, o assessor de campanha, que inclusive não precisa ter formação nenhuma, né? Nós temos aí muitos alunos que atuam de forma brilhante, junto com contadores, com advogados, na equipe, pessoas que não têm formação nem jurídica nem contábil, mas que atuam com capacitação, com especialização nessa norma. Então, estudantes, saibam que meu coração fica em festa quando eu vejo que vocês estão aqui nos ouvindo. Então, fechando o parêntese né? do coração feliz... E voltando a falar sobre a prestação de contas, que aí é um erro também muito comum que a gente ouve, achar que o partido político ele só presta conta anual, da sua vida de pessoa jurídica, a conta partidária, e alguns não sabem que todas as direções, em todas as suas esferas, seja a eleição que for, eleição para presidente, tem que o seu diretório, lá, por exemplo, vai o, a, o diretório municipal da cidade de Uauá, aí da Bahia, espero que a gente tenha profissionais de Uauá, que é a cidade onde minha mãe nasceu, né Temo, tenho muitas lembranças felizes da minha infância, na cidade de Uauá. Temos, inclusive, é, Débora, que é de Euclides da Cunha, que é uma outra cidade também de muitos conhecidos nossos, Lá, aquela direção municipal de Euclides da Cunha, de Uauá, vai ter que prestar contas agora numa eleição presidencial para governador, para deputados, para senadores? Sim, obrigatoriamente. Vai ter que prestar contas? Por quê? De que forma a justiça eleitoral vai tomar conhecimento que aquela direção municipal não recebeu, por exemplo, em algum repasse de triangulação de recursos, um repasse de um fundo público, de um fundo partidário, de um FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, para que fossem aplicados, por exemplo, repassados para um diretório estadual ou mesmo diretamente sendo aplicado nas contas dos candidatos. Então, é por este motivo também que é obrigatório que todas as direções seja qual for o nível de, de, de, a esfera partidária, ainda que constituída sob a forma de comissão provisória, é obrigatória a prestação de contas. Então, 30 dias após as eleições, o parti, todos os partidos, todas as esferas prestam contas eleitorais. E até o dia 30 de junho, presta contas anuais, aquelas contas referentes ao exercício anterior antes essa data era 30 do 4 algumas pessoas têm ainda aí um resíduo mental achando que essa data se modificou em razão da pandemia com a prorrogação para 30 do 6 mas não isso foi uma mudança na lei que aconteceu lá em 2019 então até dia 30 do 6 todas as direções prestam as contas anuais referentes ao exercício anterior, e até 30 dias após as eleições, prestam contas eleitorais referentes às eleições, e se o partido estiver de alguma forma envolvido com os candidatos de segundo turno, se você tiver um candidato no seu partido que foi para segundo turno, Todas as esferas partidárias daquele partido, do candidato que foi para segundo turno, também tem que prestar as contas de segundo turno. Então, ótimo. Sabendo que tem que prestar essas contas, tanto no eleitoral quanto do exercício financeiro, você já tem que se preparar profissionalmente para isso. Sabendo agora que nós temos as federações que para que a prestação de contas da federação seja considerada regular, todos esses níveis têm de estar quites é, com essa apresentação, né, aptos a estarem regulares com sua prestação de contas, é, vocês já vão se organizar aí para isso. Outra coisa, quando a gente fala que partido pode... Amparar gastos da federação, ele pode amparar esses gastos, mas não de forma... É, mas tem de haver um controle, né? não é uma forma totalmente liberada para a assunção dessas despesas e desses gastos. Ele não pode, nenhum partido pode utilizar os percentuais obrigatórios de cotas, que nós vamos falar daqui a pouquinho quais são, não pode utilizar desses recursos para aplicar nos gastos da federação. Fora isso, ele pode utilizar recursos de pessoas físicas, recursos privados que o partido tenha, e, tirando os percentuais todos, ele pode usar recursos do fundo partidário e do FEFEC também. E aí, quem é que vai analisar se isso está certo, se isso está errado? De onde é que vem isso, né? Como é que isso vai ser verificado? Na hora que essas contas forem analisadas, das direções todas que compõem aquela federação, é que essa regularidade dos gastos vai ser ali verificada, examinada, se de fato está tudo correto. Então... Eu já ouvi muita gente aí, já vi pessoas na internet falando né, em, em aulas, em explicações, que a federação vai prestar contas para a justiça eleitoral, que a federação vai poder fazer gastos. Não, não, não. Federação não pode fazer gastos eleitorais. Federação, pelo menos até hoje, não há nenhuma não. decisão que permita que a federação faça gastos para as eleições no seu CNPJ de federação. O que pode são os partidos que compõem aquela federação fazerem repasses entre si. A gente também já vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Uma coisa importantíssima que está lá na Resolução 23.670, e uma coisa fácil para vocês gravarem o número da Resolução da Federação, é que a resolução da prestação de contas é a 23.607. Então, 607, 670 é a da federação. A 23.607 foi atualizada pela 23.665. Então, a resolução da prestação de contas é a 23.607 atualizada. A 23.670 diz que se houver transferência de recursos do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse fundo, para quem estiver nos ouvindo aqui que nunca ouviu falar do FEFEC, é um fundo de quase 5 bilhões, já está ratificado, confirmado, que serão 4 bilhões e 900 milhões que vão ser aplicados em recursos públicos do FEFEC nas campanhas eleitorais. Esse fundo do FEFEC ele é aplicado unicamente em campanhas, diferente do fundo partidário que ele pode ser aplicado tanto em campanhas quanto na manutenção do partido. Ele tem uma série de exigências lá para serem cumpridas. 5% vai para o programa de formação, 20% vai para as fundações, até não sei quantos por cento pode ser gasto com mão de obra, até 50% ou 60%, a depender da esfera. Então, tem uma série lá de é, atributos. Ah, no mínimo, 30% daquele montante que for aplicado nas campanhas, tem de ser aplicado nas candidaturas de minoria de gênero. Vai ter também a aplicação no, nas cotas raciais, nas candidaturas das pessoas negras. Mas agora, o que vocês têm que saber nessa tela é partido que repassa dinheiro do FEFEC e do fundo partidário para outro partido. Esse outro partido recebeu esse recurso, aplicou irregularmente. Teve lá alguma coisa que ele fez em desacordo com a norma e aquela conta do partido que recebeu esses recursos foi desaprovada. A 23.670 diz que o partido que fez o repasse para aquele partido que recebeu e aplicou de forma irregular esses recursos do fundo, ele também vai ter essa prestação de contas desaprovada. Isso é uma novidade, isso não existia antes. Então, fiquem atentos aí, partidos que vão controlar os repasses para acompanhar a aplicação para que o partido doador também não tenha a prestação de contas desaprovada e, consequentemente, ficar... Com a suspensão lá de algum repasse que ele, porventura, venha a ter, né? Tem recursos do FEFEC e recursos, principalmente, do fundo partidário, que acabam amparando ali, muitas vezes, né? A manutenção ordinária do partido. Então, novidades da federação eram essas. Nós temos uma novidade com relação ao impulsionamento. Uma novidade extremamente perigosa, que é aquela que diz que agora, na pré-campanha, o, part... o candidato vai poder impulsionar seus conteúdos. Mas, professor, eu li a 23.607 inteirinha, li a 23.665 e eu não achei essa informação em parte alguma. Onde é que está escrito isso? Está lá no artigo 3B, que foi incluído, pela 23.671 de 2021, na 23.610 de 19, que é a resolução da propaganda. E esse artigo, ele diz apenas que deve haver a moderação de gastos com identificação do contratante e sem pedido expresso de votos. E aí, a gente sempre se pergunta, o que é... Um gasto moderado. Observada e respeitada a moderação de gastos. É um percentual? É em quantidade? Vale o bom senso? Vale tudo isso. Vale observar quanto do percentual que você acha que vai ser aplicado, quanto disso representa lá no seu limite total de gastos na hora que você for candidato de fato. Aos profissionais que assessoram candidatos e partidos, porque nesse momento agora, os candidatos não estão podendo fazer contratações, né? Mas os partidos, sim. Então, os partidos, em suas palestras, devem orientar seus candidatos a tomar extremo cuidado com essa moderação de gastos. Porque em que momento que vai ser detectado se isso está certo ou se isso está errado? Na hora que o gasto feito com aquele CPF do pré-candidato for confrontado com o CNPJ do candidato já na hora da análise dos confrontos e daqueles relatórios que a Justiça Eleitoral compartilha com o Facebook e com o Google, com todas as plataformas aí de impulsionamento. Recentemente tivemos cassação, da senadora, todo mundo sabe, todo mundo cita esse exemplo em todas as palestras que vocês ouvem né, sobre direito eleitoral, sobre prestação de contas, em decorrência de não ter atentado para a quantidade exorbitante de recursos gastos na pré-campanha, boa parte deles com marketing e impulsionamento, que depois, no confronto com os gastos da campanha, detectou-se que aquilo tinha havido que tinha ocorrido ali o extrapolamento. Então, tomem bastante cuidado com essa novidade, porque ela é uma novidade muito interessante para o pré-candidato, muito interessante. Desde que seja feito com parcimônia, cuidado e orientação, vocês devem é, é, lançar mão dessa, dessa permissão, mas com, dobra, com cuidados redobrados. É, ainda falando sobre impulsionamento, e isso aqui não é novidade, é importante que o impulso, só aproveitando né, a, a oportunidade que nós temos aqui para deixar bem claro problemas que certamente muitos enfrentarão por não observarem essas regras, se a gente tem essa oportunidade agora de dar uma clareada nesses conceitos, eu não perco a oportunidade mesmo não sendo novidade. Todo impulsionamento deve conter, de forma clara e legível, sempre o CNPJ, o CPF, daquele responsável pela contratação da despesa. Tem também que constar a expressão propaganda eleitoral. Mas atenção, e aqui muitos problemas acontecem na prática. Nós temos também, Val, analistas, judiciários, inscritos, nesses outros aí que você citou, porque vários colegas meus analistas me pediram link para inscrição e me perguntaram, você vai falar sobre a questão do impulsionamento, dos problemas que eles têm? Vou, vou falar. Um dos problemas é a pessoa que contrata o impulsionamento não estar oficialmente nas contas como administrador financeiro. Ah, Na hora da justificativa da diligência, chega a justificativa de que aquele, é, aquele CPF que estava ali na contratação, que não era, do, não era o CNPJ da campanha do candidato, mas era um CPF de uma pessoa física, chega a justificativa de que correspondia ao CPF do administrador financeiro. Só que o meu colega analista olha lá na prestação de contas, vai lá no processo, nas telinhas do PJE, nos documentos que estão lá, no divulgacão de contas, onde ele está, todos os elementos que ele tem para análise, e ele não tem ali um administrador financeiro designado. Então, como considerar regular essa contratação? Muitas vezes, essa pessoa sequer aparece na prestação de contas. Então, tomem muito cuidado com isso. Se a contratação não for no CNPJ do candidato, que seja no CPF do administrador financeiro, que é a única pessoa, além do candidato, que pode fazer essa contratação. Eleitores, apoiadores, o contador. Se o contador não for o administrador financeiro também, ele também não pode fazer essa contratação. Um outro problema que sempre acontece também nos impulsionamentos e que a gente não pode perder essa oportunidade de falar, é que só é considerado regular o impulsionamento daquele gasto que efetivamente foi prestado, aquela contratação que foi feita e, de fato, aquele impulsionamento ocorreu pelas plataformas aí de impulsionamento. Se você fez a contratação de X, mas a plataforma de impulsionamento só pulverizou suas, suas publicações, só houve o impulsionamento em Y, X menos Y é sobra de campanha. Aquilo que foi contratado naquele boleto e que não foi prestado naquela nota fiscal que chega com aquele crédito do que foi realmente impulsionado, aquilo é uma sobra de campanha. E essa sobra de campanha ela tem que ser transferida de acordo com a forma como foi é, contratada. Qual foi a origem do recurso que contratou aquela despesa? A origem, por acaso, foi uma conta de pessoa física? A conta doações para a campanha? A conta que movimenta só recursos de pessoas físicas? Se sim, esse recurso vai ser transferido para a conta outros recursos do partido. Se por acaso foi contratado com dinheiro do fundo partidário, esse valor, essa diferença entre o boleto e a nota fiscal que você porventura tenha, você vai repassar para a conta Fundo Partidário do Partido. E se houve a contratação com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é o FEFEC, essa diferença não é considerada sobra de campanha, é considerada recurso que não foi utilizado e que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Uma forma de você evitar esses problemas é você sempre esgotar o impulsionamento antes de fazer nova carga. Sempre juntar documentação, demonstrativos, relatórios, ter o máximo de documentação, notas explicativas, que você precise clarear ao examinador das suas contas o que foi que aconteceu ali. Se você ficar alimentando crédito atrás de crédito, está ali faltando... Poucos dias, poucos momentos para a eleição, mas você está desesperado para impulsionar. Gente, de 2018 para cá, a quantidade de problemas, de prestadores de contas com essa diferença no Facebook é imensa. E aqui, uma dica, o prazo que o Facebook leva para devolver esses recursos à campanha muitas vezes, extrapola o momento da entrega da prestação de contas. O prazo da entrega da prestação de contas é até 30 dias do primeiro turno e até 20 dias do segundo turno. Quando chegou o momento de você prestar contas, você tem que encerrar aquela conta bancária. Falo sempre, evitem ao máximo deixar a conta bancária aberta depois que prestou contas, porque você não sabe o que vai acontecer ali. Ah, não, professor, eu não vou me preocupar com isso, porque o banco tem lá até o último dia do ano do exercício para cancelar, para encerrar essa conta quando o cancelamento do CNPJ acontecer. Só que eu já vi um monte de taxas e tarifas começarem a ser geradas, ainda que de forma é, equivocada, né? não regular, mas a conta ficar lá em aberto e depois aquilo criar problemas com aquele CNPJ. Importante mesmo é você, até o dia da entrega da prestação de contas, se não receber o recurso do Facebook em devolução... O candidato arca com recursos próprios. O candidato arca com o, o, a transferência para os partidos aportando recursos próprios seus ou ainda recolhendo ao Tesouro Nacional e fazendo notas explicativas. Quando os meus colegas analistas, os julgadores, o promotor eleitoral, os juízes, Pegam aquele compêndio, aqueles autos para analisarem. Se eles detectarem que existe ali sobra de campanha da qual se utilizou recursos públicos do fundo partidário ou do FEFEC e essa questão não foi bem tratada, além da desaprovação, o idêntico valor ainda vai haver a determinação de recolhimento ao Tesouro. Então é uma irregularidade que acaba trazendo um prejuízo para o candidato. Então fiquem atentos a essa, a isso que não é novidade, não tem nada de novidade aqui, Verdade. mas eu não perderia a oportunidade de esclarecer esses pontos. Ritinha, oi amor. Só aí um parêntese, é, você colocou isso muito bem. Não é uma novidade, mas é uma dificuldade, né? Que às vezes se o profissional se encontra em função também da comunicação com a equipe de campanha, né, que cuida disso dessa área de propaganda, de marketing do candidato, né, da tem, da própria tem, campanha. Tá. Então o que que o que é que eu, eu né, como, como a contadora que dá prática ali que está diariamente, é uma coisa que é não é tão complicado, mas é uma coisa que tem que persistir que é você tentar fazer esse acompanhamento através de uma planilha. Você tem que estar acompanhando com todos os boletos que foram pagos, né? com todas as notas que que já conseguiu ser emitida, porque no momento que você consegue pedir e ficar atento a esse profissional que fez o contrato, porque eles fazem o contrato e aí esquecem, não quer mais saber. Mas tem que pedir, tem que correr atrás desse profissional para que ele faça logo a alteração para o CNPJ. Então, logo começa a campanha, porque a, a informação para o Facebook, a nível de documentação, é bem antes. Se você não encaminhar isso, inclusive, com muita antecedência, você perde tempo durante o período de campanha, porque até ele cadastrar, formalizar todo o processo, você já perdeu aí algum, algum período de campanha. Então, no Val, momento que você só, faz... Só acrescentando, Vai. já só, perdão, mas só para acrescentar e já lhe devolvendo isso. a palavra... O Facebook agora está, inclusive, mais criterioso em razão das novas tratativas né, estabelecidas com a justiça eleitoral, em razão de fake news, etc. Então, eles estão mais rigorosos. Essa Isso. antecedência que você colocou é primordial. Exato. E aí, para o cargo profissional de contabilidade fazer o quê? Acompanhar boleto por boleto e prazo da prestação de conta, o prazo da campanha, porque aí você tem aqui um saldo de R$ 3 mil, reais, falta dois dias de campanha, para quem vai se contratar mais R$ 10 mil? Então, você é o, é o sinalizador, né? você que tem que estar sinalizando para os, o, a equipe de marketing, de propaganda do candidato, que não precisa se contratar mais R$ 10 mil, ele pode fazer uma contratação de menor porte, justamente para que a sobra desse valor não seja tão alta. E é fato isso, professora, é em devolução do valor. O candidato tem que arcar nesse momento para que não tenha realmente nenhum tipo de problema futuro com o saldo desse valor, né desse dessa contratação. Perfeito. É, Paulo, eu vi muita conta ser desaprovada, graças é a Deus, não de alunos nossos, né? porque foram muito instruídos durante todos os, os cursos, palestras, lives que nós fizemos aí, mas muitas pessoas chegaram trazendo problemas depois dizendo que não foi aceita a justificativa que foi apresentada à justiça eleitoral de que é, não, não providenciou o tratamento daquelas sobras porque o Facebook não devolveu o recurso. A relação é. Facebook-candidato é uma relação comercial, o TSE não tem a Justiça Eleitoral, né? Não há, não tem nenhum amparo, é, não, não, não patrocina, não credencia essa relação, né? Essa é uma relação comercial, Exato. né? Exato. Entre o cliente e o seu prestador ali do serviço que foi contratado. Então é importante é, deixar isso claro, que não esperem que justificativas como essas sejam aceitas e depois a perplexidade diante da desaprovação, porque a Justiça Eleitoral não aceitou o argumento de que o Facebook não devolveu o valor em tempo. Então, fiquem atentos a isso, essas dicas que a professora Valdicélia aqui nos trouxe maravilhosas, fazer as planilhas, irem acompanhando, é. já preparar essa documentação da migração do CPF para o CNPJ com bastante isso. antecedência. Isso é. mesmo, Val. Tempo aí é ouro. Isso mesmo. Podemos? Podemos. Bom, aí eu só uma brincadeira: quando, quando nós estamos em sala de aula, que eu brinco, né? Podemos, os alunos do partido, podemos, todos eles vão <risos> a mão aqui. Podemos. Certamente, é, certamente deve ter alunos meus hum. do Podemos aí. Sempre que eu é. faço isso, eles, eles se manifestam. <risos> é, voltando aplicação do Fefec e do fundo partidário nas campanhas das mulheres e das pessoas negras. Aqui não tem novidade. O que tem é a absorção que a norma fez da ADPF 738, que lá em setembro de 2020 decidiu que dos recursos que iriam para as cotas das minorias. Na verdade, os 30% né, que a gente fala, a cota das mulheres, é, hoje é das mulheres. né? Mas que um dia seja a cota dos homens, porque é a cota da minoria de gênero. É, e aí a DPF, em setembro de 2020, no meio das campanhas, acho que foi até um pouquinho adiante, foi acho que em outubro de 20, foi outubro de 20, ela chegou dizendo que teria de haver também essa é, partilha desses recursos públicos com as candidaturas negras. Primeira coisa que eu fiz questão de trazer aqui é que, embora não seja uma novidade o entendimento, é uma novidade a inclusão disso na norma da prestação de contas. E aí, o que é importante saber Duas coisas importantíssimas, três, na verdade. A primeira delas, importantíssima, pelo Estatuto de igualdade racial, da Igualdade Racial, negros são os pretos e os pardos. Então, todo aquele que se autodeclarou preto ou pardo lá no registro de candidatura, vai ter ali a necessidade, né? vai estar apto a receber o partido vai ter de atentar para a quantidade que ele tem de cada uma dessas candidaturas para fazer a correta divisão, a partilha desses recursos financeiros. E aí, uma grande dúvida que o pessoal tinha era como é, fazer essa partilha? Como é que se faz esse cálculo? E aí eu aproveito sempre para trazer esse trecho da decisão da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 738, porque eu acho que a redação dela é extremamente mais clara, mas muito mais clara que o texto que está na norma trazido pela 23665. E olha só como ele diz lá. O volume destinado, o volume de recursos destinados à candidatura de pessoas negras deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global. Por quê? Parêntese. No mínimo, 30% de um gênero e 70% do outro. Se na composição da chapa você tiver 40% de um gênero e 60% de outro, esses mínimos 30% passam a ser, no mínimo, 40%, né? Porque você Isso. vai ter o mesmo percentual da chapa para fazer essa divisão. Depois que você separou homens e mulheres, vem esse parágrafo que eu gosto muito da redação. Isto é, primeiro... Isto é, primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos, homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas daqueles 30% ali que estavam é, já separados. Bem como o percentual de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Então, uhum. se dentro do, das candidaturas masculinas você tiver 10 homens e dois, um preto e um pardo, você tem dois, 20% ali, que é o que representa daqueles 10 homens. Aquele é o percentual que ele vai receber do fundo público. Lá nas mulheres, você tem, por exemplo, é, três mulheres. Daquelas três mulheres, você tem uma mulher negra. Quanto que uma, uma mulher representa de três? 33,33. ,33. Vai ser aquele percentual que ela vai receber da cota racial. Então, primeira coisa, isso não é novidade, de entendimento porque isso já veio em 20 mas isso é novidade de estar na norma então saber fazer esse cálculo que é bem simples mas pelo texto da 23.607, do meu na minha humilde opinião né do meu singelo ponto de vista eu achei que o texto na norma não dá essa clareada uma outra coisa importante e aí é uma novidade, é que esses repasses dessas cotas, eles devem obrigatoriamente ser realizados até a data da entrega das contas parciais. A norma traz como prazo limite a data fatal da entrega, que é o dia 13 de setembro. Qual é a recomendação que eu tenho dado no curso e falo muito para vocês? Considerem o prazo para isso o dia 8 de setembro, porque o dia 8 de setembro é a data de corte das contas parciais e eu não duvido que possa haver um ou outro questionamento nesse Brasilzão aí de meu Deus, que o recurso foi passado após a data de corte da norma, embora... Fique claro no normativo que a data limite é a entrega das contas parciais. Para não ter erro, antecipem. O que, que acontecia? Aconteceu muito. Aquelas é, campanhas que recebiam recursos, né, de mulheres e de negros, que recebiam recursos às vésperas das campanhas, não tinha conta aberta para receber esses recursos, em pandemia, toda aquela problemática dos bancos, que vocês sabem muito melhor do que eu, sequer havia a possibilidade de mulheres ou negros abrirem contas às vésperas da campanha, receber o recurso para transitar em conta bancária para poder fazer a aplicação dentro do período permitido. Porque o último dia para realizar gastos é a data da eleição. Só que tudo que você contrata tem que movimentar ali na conta bancária. Se você não tem a conta bancária, o último dia útil de movimentação financeira, você pode até pagar recursos após a prestação de contas, a eleição antes da entrega da prestação de contas. Mas você não pode contratar despesas. né? A contratação de despesas ela é registrada no SPCE na data... As despesas né, são registradas no SPCE na data da sua contratação, da contratação e não do seu pagamento. Então, isso aí acabou inviabilizando né, muitos gastos. E aí, parêntese, colchete, chave, conta bancária aqui. É importante ter todas as contas bancárias abertas mesmo sem saber se vai receber ou não recurso? Porque o fato da norma dizer, por exemplo que o partido tem que aplicar 30% do fundo partidário ou do FEFEC nas contas eleitorais, a gente vai ver que no fundo, partida... no fundo especial de financiamento de campanhas, o FEFEC, o candidato tem, inclusive, que requerer ao partido para poder receber esse recurso. Mas o fato dele requerer não quer dizer que ele vai receber. porque Infelizmente, na norma, não há a obrigatoriedade da partilha equitativa desse recurso. E aí, o, se o partido decidir que ele vai mandar todo o fundo partidário dele lá, os 30% da cota, e a cota racial lá dele, todo para uma única candidatura feminina, ele, infelizmente, pode fazer isso. Então, a importância de ter as contas bancárias todas abertas, mesmo sem você que é candidato, sem você, assessor de campanha, contador, advogado, que está ali assessorando, sem você saber se o recurso vai chegar ou não, é porque, a depender do momento que ele chegue, talvez você não tenha tempo de abrir conta bancária. E sabe-se lá como é que vão estar as situações aí pandêmicas nas eleições? Porque que agora grave, né, nós professor? acabamos de ir para um extremo total. É, Sem é máscara, verdade. em lugares abertos, fechados, com carnaval. Assim, eu, da minha pequena interpretação aqui, né, a minha latitude né, de, de, de compreensão realmente não ampara o que está por vir. Então, se estivermos em nova onda pandêmica, Deus nos livre, né, mas temos de considerar isso, você pode não ter a oportunidade de abrir essas contas bancárias. Qual é o cuidado que se deve ter ao abrir todas as contas bancárias? Há doações para a campanha, há fundo partidário e a FEFEC. Deixar documentado, registrado com a gerência do banco que vocês não querem talão de cheques das contas dos fundos partidário ou FEFEC. Porque a hora que o banco emite um talão de cheque, aquilo já gera uma tarifa de serviço daquele talão de cheques. E se você é. não receber recurso nenhum desses fundos, na hora que você for encerrar a conta, você vai ter uma pendência daquele recurso que está ali e que, de rigor, só poderia ser amparado com recursos da mesma origem. Por que, que eu falo de rigor? Porque para encerrar a conta, se você não tiver forma nenhuma de ter recebido aquele recurso ou do partido ou de outro candidato que faça repasse de fundo partidário de FEFEC, o candidato vai arcar com recursos próprios. Mas aquela conta não vai poder permanecer aberta porque houve uma cobrança de talão de cheques que sequer foi utilizada. Na verdade, eu sempre falo, evitem ao máximo o uso de talão de cheques. A gente já tem agora a permissão do PIX, vamos falar daqui a pouco, e vamos falar do cheque. Fechando o parênteses, o colchete a chave. Oh, professora, como Sim, observação graças. também, não sei se ainda está ainda, é, é, ainda acontecendo isso. O ano da eleição de 2020, nós tivemos alguns problemas com essa questão de banco. Isso é normal, todo ano, além da pandemia, temos o problema da greve ainda temos que ficar sempre, atento a isso, sempre. né? Greve de banco. A outra situação é a seguinte: só o Banco do Brasil pagava a GRU. O convênio para pagamento da GRU só com o Banco do Brasil. Então, assim, eu já orientava todo mundo a abrir conta do Banco do Brasil. É a melhor porque coisa, você, né? É, porque se você abre em outro banco, na hora de pagar, você começa a ter dificuldade, porque você é, é verdade. Agir, sem talão de cheque. Né, para você fazer esse pagamento lá, aí você tem que emitir um cheque para chegar lá e pagar, e muitas vezes o gerente não aceita. Não tem aceita um cheque. Não aceita cheque. É. Então, é. o Banco do Brasil acaba criando aí um embróglio que a gente fica sem ter como resolver de uma forma simples e rápida, porque tudo em campanha é rápido. Exato. Tudo em campanha Exato. tem que ser... Né? Exato. Então, o, o que a gente Brasil... fala, né? né, Valco? O que a gente fala, inclusive, quando quando a gente conversa, nós duas, né? quando nós conversamos sobre isso, o que a gente fala é o seguinte, a pessoa tem que se preparar com tudo com muita antecedência, porque na hora que o problema é. chega, você não vai ter mais tempo de entender não. como resolver. Você já tem que saber, e aí tem aquele outro problema que vocês enfrentam muito que é ter de ainda digladiarem-se com os outros profissionais que estão envolvidos na campanha, que Isso. chegam com entendimentos diferentes, com falsas certezas, que vocês ainda têm que lutar no convencimento, né, da pessoa que está ali no grupo da campanha de que aquilo que você está falando é o que é o certo é e correndo. que a pessoa está equivocada, então você ainda tem que ter esse tempo aí na labuta para resolver o problema é, uma coisa bacana Val, que antes isso só estava lá constando da DPF e que agora está constando da resolução é a forma de fiscalização de repasse né, de aplicação desses percentuais porque todo mundo ficava na dúvida. Os meus colegas, inclusive, né, de, de analistas, a, me mandavam muitas mensagens, professora, a gente tem que analisar a aplicação do FEFEC? Depende, você só vai analisar a aplicação do FEFEC se você estiver trabalhando nas contas nacionais, de diretórios nacionais. As contas de diretório estadual e diretório Isso. municipal... E dos candidatos, na verdade, repasse em candidato não é analisado. né? O repasse é analisado na conta de quem repassa? Partidos. O fundo partidário é analisado nas esferas partidárias. Municipal, estadual e nacional. Cada prestação de contas dessa vai ter que ter a fiscalização da correta aplicação dessas contas. E o FEFEC somente... É verificado isso na direção nacional. Justamente por aquilo que eu falei agora em a pouco. A distribuição. Por A distribuição é nacional. Então, o partido vai decidir nacionalmente quais são as candidaturas que ele vai aplicar essas cotas. Agora, não é novidade... Mas a gente não pode perder a oportunidade de reiterar diversas vezes que, se já há necessidade de uma robusta comprovação de documentos das despesas ocorridas numa prestação de contas, que está na documentação que comprova a utilização desses gastos de cotas e repasses. A gente sabe das candidaturas fictícias, a gente sabe, inclusive, de mulheres que apenas recebem recursos para gastar com outros candidatos, e isso vai causando problemas cada vez maiores. Vimos aí várias chapas, sempre coloco lá no meu perfil do Instagram, eu brinco, né, Valzinha, que eu falo que eu acho tão bonito quando eu vejo um feed de Instagram todo arrumado, com aqueles posts dos designers, né? Mas eu não consigo. Eu tenho que postar e deixar registrado lá para vocês todas as cassações, os problemas de desaprovações, de contas julgadas não prestadas, de multas, de determinações de recolhimentos ao Tesouro, por problemas em comprovação de despesas. Então, tenham redobrada essa atenção. Tenham uma novidade que os votos obtidos né, por candidatos ou candidatas negros, parêntese, pretos mais pardos, e também, é, e a, e a, a, eles vão ser contados em dobro, né? os votos que forem dados para a Câmara dos Deputados já nas eleições de 22 até as eleições de 30, serão contados em dobro, uma única vez para fins de distribuição desses 6 bilhões de fundo partidário e FEFEC. Então, essa é uma novidade, os votos que forem dados às deputadas é, negras, mulheres e negros, e candidatos também negros, vão valer aí é, em dobro para as próximas. Então, a gente acha que isso, de alguma forma, vai também né, fomentar, estimular a participação. Deixa eu fazer um parêntese, outro, não é novidade, mas aquela aplicação que os partidos políticos são obrigados a fazer dos 5%, do totalzão do fundo partidário que recebem nos programas de formação política das mulheres, isso não tem sido cumprido pela maioria absoluta dos partidos. E é lamentável que a gente tenha aí uma PEC, né, para ser a qualquer momento aí publicada, decidida, que esses partidos que não aplicaram vão ser também, vão ter isenção, né? vão ser anistiados disso. Enquanto isso ocorrer, não adianta achar que os partidos vão achar mulheres ali às vésperas das campanhas para cumprir cotas. E é também super injusto que candidatos, homens, acabem muitas vezes não podendo participar dessas chapas por não ter a quantidade de mulheres para dar, a proporcionalidade ali dos registros. Só que sem fomentar a participação feminina, não adianta achar que vai ter um milagre, né? A participação feminina é muito difícil na política, né? Encontra, muito ób encontra muitos óbices e a própria condição natural da mulher, né? Mulheres mães, mulheres que trabalham, mulheres que muitas vezes tem que o marido permitir que ela é, divulgue, né, faça parte aí, lance sua candidatura, enfim. Estou fechando mais esse parêntese, mas para deixar aqui aos representantes partidários que também estão inscritos e nos ouvem, é, para que não haja essa desídia né, na aplicação dos 5%, do totalzão do fundo partidário nas campanhas, na, nos programas de formação política feminina, para que na, nas campanhas seja mais fácil ter a composição de sua chapa nas proporcionalidades e possa aplicar aí naquele momento, serão 30% do total que for aplicado nas eleições. Então são essas duas bases de cálculo aí diferentes. E, e aqui, sim, é aqui que entra o da Federação Pode, né? Que a gente já antecipou a informação, que os repasses do FEFEC para partidos que não estejam coligados configura uma irregularidade grave, e a novidade aqui, Val, qual é? Que agora veio expresso na norma o que não vinha antes, que ele será considerado uma fonte vedada se ele não estiver coligado. E aí nós já fizemos, né, nos, nas telas anteriores, a ressalva de que se estiver é assim. a mesma federação, então esse repasse é permitido. A gente tem mais uma novidade aqui, aqui do meu ponto de vista... Assim, é uma novidade que, na verdade, né, é só uma, o acompanhamento do fluxo da vida. Né? É. O, o, o PIX ser regulamentado né, como é, forma de transferência identificada para é, contratação, para pagamento de despesas. Só que a norma traz expressamente esse PIX só será considerado regular se a chave desse Pix for CPF ou CNPJ. Se for uma chave aleatória, se for o telefone, se for que o bem. e-mail, isso não será considerada como uma transferência identificada e esse recurso não poderá ser utilizado. Então, tomem muito cuidado quem administra as contas bancárias, né? Naquele planejamento todo. No finalzinho, Val, eu coloquei umas telas, assim, gerais de dicas, né? Você já acompanhou aí no nosso material. E na, nas dicas a gente vai falar sobre essa questão do acompanhamento dos extratos bancários. Aqui, nesse momento, as dicas que a gente pode dar com relação ao cheque, né? Sempre a gente sugere que vocês coloquem primeiro. Antes de tudo, a sugestão é evite usar cheques ao máximo. Ao máximo, porque é muito problema que o cheque traz. Segundo, se você vai usar cheque, te digitalize todos os cheques que você utilizar. Porque na hora que chegar a diligência pedindo para você é, informações, às vezes até com exageros, né? chegam diligências às vezes que extrapolam ali o limite né? da solicitação documental, mas independente disso, o que for solicitado concordando ou discordando o prestador de contas vai ter que apresentar aquela documentação, até que você peça uma microfilmagem do banco, até que você consiga entender o que se quer e como apresentar aquelas informações, naquele prazo célere exíguo e muitas vezes não é prorrogado dos três dias, para a apresentação das informações, você vai ter um problema sério aí. Sem contar é. aqueles cheques que a pessoa passa para outra e aí vai no mercadinho, o prestador de contas vai passando, vai passando. Já fa falo nas aulas, já foi encontrado cheque de candidato, de campanha com é, traficantes. Quer dizer Eu que já fui parar foi? nisso. Quer dizer que foi? Eu já tive é, aluna tendo que ir na Polícia Federal depor sobre cheques da campanha que ela assessorava, que estavam nas mãos de traficantes. É Só que mesmo. não foi o candidato que ela assessorava, e é porque vai repassando. É. Aonde chega esse cheque, ninguém sabe. Ela tinha, naquela ocasião, ela não tinha ainda né, essa expertise de colocar é, não a ordem, não transferível, proibido o endosso. Hoje, a gente já recomenda fazer isso. Procurem trabalhar, inclusive com mão de obra, que já tenha a conta bancária aberta. É isso né? que eu ia falar. Conta bancária aberta, porque se não tiver, você não vai conseguir fazer os pagamentos da forma correta ou vai fazer tendo dor de cabeça. Há prestadores uhum. de contas, alunos nossos, né, Val, você conhece bastante isso, Na, antes de contratar já chama as pessoas, os prestadores ali, isso. os cargos eleitorais, Perfeito. já abrem as contas bancárias nos bancos virtuais ali rapidamente e aquele prestador de serviço fica apto a receber seus recursos. Ainda mais agora... Só que contratar, você... né, Bruno? Só contratar Vamos com a conta muito. bancária. O mais só que o coração doa, o é mais claro, que o coração essa é a boa, regra de ouro, né? é a dica de amante, é, isso, é diamante, E CPF traste. apto, regular. Isso. Isso. E, isso, e tomando cuidado sempre de verificar esse CPF antes. Infelizmente, é. nosso tempo é curto aqui, eu estou de olho no relógio e sei que nós temos um tempo limitado, porque a vontade e a paixão, tanto minha quanto da professora Valdicelli em falar sobre esse tema, nós ficaríamos é. aqui até as eleições falando. Mas estamos aproveitando para dar essas dicas. Aqui, onde a gente falou em boleto cuidado que não pode pagar boleto em dinheiro, tá? O boleto tem que ser pago ali da conta bancária. Não pode pegar um dinheiro, pagar o boleto de uma despesa, é expressamente vedado. É permitido também, para só para finalizar é aí, só para finalizar aí com chave é de ouro, é permitido também para os nossos profissionais aproveitarem fazer isso, porque a gente sempre bate nessa tecla do planejamento. De campanha, ah, nas dicas, Val, nas telas é. das dicas. A gente vai falar sobre planejamento. É sem planejamento você não tem um sucesso satisfatório. E dentro desse planejamento, na abertura das contas, é primordial hoje já que a gente sabe que tem a dificuldade muitas vezes da informação do entendimento do próprio da própria equipe, né? Que está à frente da contratação de pagamento de nos fornecer. A, a movimentação bancária, os extrato bancário. Então, o que, é que se faz hoje? Você pega uma, uma senha, pede para o candidato abrir a conta, uma senha dele, que é a senha que ele vai movimentar, que vai dar ele a condição de, de pagamento e, e todo o resto, e uma outra senha apenas para extrato. Essa outra senha pode ser acessada através do profissional de contabilidade justamente para que ele tenha, em tempo real, a movimentação. E possa aí até evitar algum tipo de utilização de, de verbas que não devem ser usadas, né? de recursos. Perfeito. É, Verdade. Então, eu acho que é, é uma hora que você pode estar tá atuando mais de perto com a prestação de contas. Então, uma conta apenas é, uma, uma, uma senha apenas para acompanhamento da conta. Isso aí é, facilita muito. Dica diamante, né, Val? É, essa é. Dica diamante, <risos> da professora Valde Célia. <risos> Bom, aí a gente tem uma novidade, Val, no autofinanciamento. Mudou alguma coisa? Na verdade, não mudou. Mas o entendimento do TSE foi trazido à resolução no que diz respeito ao limite uhum. que o candidato tem para aportar de recursos próprios em sua campanha. Inclusive, aqui na tela do slide está assim, limites de doações para, campanha, para as campanhas. Eu não gosto de chamar o aporte financeiro do candidato como doação. Na verdade, é uma doação da pessoa física do candidato para a pessoa jurídica do candidato. Mas a forma mais correta é aporte de recursos próprios em suas campanhas. Muitos de vocês palestram para os, para os seus assessorados, para partidos, palestram nas suas cidades. Então, é sempre import importante vocês tomarem esses cuidados sempre com as palavras. Né? A prestação de contas, me repito é, ao infinito, em dizer que não é a matéria dos números, é a matéria das palavras, é a matéria das letras. Né? Na, no nosso curso presencial, eu levei uma situação de um aluno que reverteu uma campanha, um, um candidato eleito a senador nas, nas eleições pretéritas por uma letra na interpretação daquilo. Não vou entrar no mérito aqui, que a gente levaria muito tempo, e nós temos aí algumas telas ainda para frente, mas prestem atenção em como agora a Justiça Eleitoral entende que é o aporte de recursos próprios. Tanto o candidato titular quanto o candidato a vice, somados o que eles forem aportar de recursos próprios naquela campanha deles, não pode ultrapassar a soma de 10% do limite de gastos para o cargo ao qual eles estão concorrendo. Observação importante. O limite de gastos, a gente vai ter até julho, porque não foi criada a lei, né? não foi é, publicada a lei, Ainda. que deveria ter sido criado pelo, criada pelo Legislativo um ano antes da eleição, para que a gente soubesse qual é o limite de gasto das eleições 2022. O limite de gastos das eleições 2019, ele foi lá estipulado pela 13878. Ok, o TSE já se manifestou dizendo que até julho serão publicados, o TSE vai divulgar quais são esses valores. Maravilha. No código eleitoral que está parado no Senado, quem está com seus cadernos, né, marca-texto, a Cris que está nos assistindo, né, que adora os marca-textos dela, a, os post-its, as anotações e ela já tem essa anotação feita e quem é meu aluno sabe o quanto eu bato nessa tecla, para 2024, no Código Eleitoral, que está parado no Senado, e que, infelizmente, né, do jeito que ele está lá, a qualquer momento ele é, será publicado, para 2024 já consta que esse percentual aqui de aporte de recursos próprios do candidato é 10% para cada, 10% para o titular, mais 10% para o vice ou suplente, no caso de senador, né? que a chapa de senador tem o titular e o suplente. Então, para 2022, 10% é a soma dos dois. Para 2024, 10% titular, 10% vice. Então, estejam atentos aí, porque pode ser que vocês comecem a ver publicações e fiquem confusos. Vale já para agora? Não vale para 22 a soma, tá? É, e esses 10% englobam financeiros estimáveis? Sim. E aí, a nossa palavra né? preferida, planejamento, é mais uma vez imprescindível. Por quê? Vamos supor que o partido, o candidato, sabe que ele tem lá 100 mil reais de limite de gastos. Aí ele vai e coloca aporte financeiro próprio de 100 mil reais. Mas e os estimáveis dele? Não existe campanha eleitoral sem utilização de recursos estimáveis. E os estudantes que estão aqui nos ouvindo, né, Val? O que, que são recursos é. estimáveis? São Isso. aqueles recursos que não envolvem recursos financeiros. Por exemplo, o automóvel que é utilizado, o um imóvel que é cedido uso, aquela garagem, aquele galpão que o candidato utiliza seu ou de terceiros, pessoas físicas, que emprestam para o candidato fazer a utilização durante a campanha. Isso tem que ser valorado, tem que atribuir um valor de mercado quanto seria se o candidato fosse pagar pela locação daquele veículo? Quanto seria se o candidato fosse pagar pela locação daquele espaço? Isso tudo ao valor de mercado, com pesquisas em imobiliárias, em locadoras de veículos, sendo lançado lá no sistema, dizendo qual foi essa fonte de avaliação, por exemplo, aqui na Avenida Paulista, se você tem um comitê, que é uma Avenida Paulista, para quem não é de São Paulo, é uma avenida aqui das principais, muito caras, né? todo mundo já ouviu falar. Uma salinha lá tem um valor. Uma salinha é. aqui na periferia, num bairro, né? Diz que, que a, os imóveis são mais baratos, é outro valor. Se você lança na prestação de contas um imóvel que você recebeu para utilizar durante a campanha daquele endereço caro e você lança o valor quanto seria uma locação lá daquele espaço barato, essa diferença é considerada uma irregularidade e há uma determinação na norma expressa que isso tem de ser recolhido ao tesouro. Então, até aquilo que você... Colocou na campanha que, num primeiro momento, na hora do ingresso, não era financeiro, se aquilo não estiver de acordo com os, os detalhes do regramento, vai gerar um recolhimento financeiro para você. Então, planejamento é imprescindível. É claro que isso aqui impacta mais fortemente nas eleições municipais porque os limites de cidades pequenas são ali 10, 12 mil reais, é mais difícil administrar. Em eleições gerais, como as nossas de 2022, esses limites são mais amplos, né? infinitamente mais amplos, e aí é muito difícil, a não ser que seja uma rateada muito grande do assessoramento daquela campanha, não tirar a fatia no planejamento para os estimáveis e não deixar extrapolar o limite de gastos. Estudantes aqui, o que será que acontece quando extrapola o limite de gastos? Multa do exato valor que extrapolou e a depender do resultado que aquele extrapolamento teve, aquilo pode levar à cassação. Eu tenho uma aluna muito querida, nossa, há muitos anos, que o candidato adversário que foi eleito na cidade em que ela estava atuando, assessorando o candidato, o que foi eleito extrapolou o limite de gasto em pouco mais do que mil reais. Só que era uma cidade cujo limite era 10 mil. Ela conseguiu comprovar com fatos, com provas, que aquele extrapolamento do que foi feito com aqueles mil reais foi decisivo para a eleição daquele candidato, que era o adversário dela, da campanha que ela estava assessorando. Ela conseguiu a cassação desse dessa campanha e o candidato dela virou o, o prefeito da cidade. Uma contadora que conseguiu reunir provas naquela simbiose que a gente fala tanto entre contador, advogado e administrador financeiro e conseguiram levar elementos para a justiça eleitoral que caçaram aquela campanha. Então é importantíssimo cuidar do limite de gastos. Do contrário, seria muito fácil um candidato com um poder aquisitivo muito grande, né? um poder de fogo financeiro muito grande, dizer assim eu vou extrapolar. O problema é a multa? Eu pago a multa, eu não pago. tem problema. Né? É. Então, isso aí é uma informação bastante importante. Muito, muito. Espera é, aí, passar aqui, deu uma paradinha. Ah, e o tema aqui, participação de artistas em eventos de arrecadação. Quem estiver dando uma cochiladinha, acorde, acorde, acorde, acorde. Porque aqui tem uma coisa muito importante. Pega um cafezinho, um suquinho gelado, um refri. O que vocês estiverem tomando essa hora, não é a hora da cerveja nem do vinho ainda. Né? A depender é. se você já está de, de day-off aí, uhum. prestem bastante atenção. Sextou, gente... prestação de contas eleitorais. É, isso mesmo. A gente teve, isso mesmo. A gente teve uma decisão do STF recente, agora em dezembro, dizendo a, a ação direta de inconstitucionalidade 5970 de 2021, que questionava a realização que queria, né, a permissão para a participação de artistas em eventos, os famosos showmícios. E foi decidido lá que os showmícios Continuam proibidos, que não haveria mesmo permissão para showmícios, porque aquilo favorecia candidatos. Mas foi decidido lá que a realização de apresentação artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para a campanha estaria permitida. Beleza, até aí né? todo mundo já esperava é, que isso acontecesse, porque lá em 2020 teve aquela história de uma live que o Caetano Veloso queria participar, o TRE do Rio Grande do Sul considerou que era proibida a participação, depois o TSE considerou que era permitida, então já havia aí um precedente que nos levava a crer que essa decisão seria nesse sentido. Pois bem, quando saiu a minuta, minuta, da 23665, ela saiu trazendo a inclusão do parágrafo 13º e 14º, parágrafos 13 e 14, ao artigo 35 da 23607, deixando isso claro, dizendo que continuava proibidos promícios, mas que essa proibição ela não atingiria aquelas apresentações e eventos de arrecadação alinhada com a decisão 5970 de 2021. Maravilha, né? Era isso que tinha decidido, isso veio na minuta, ótimo. O que, que aconteceu depois? A hora que chegou a resolução publicada oficialmente e a gente corre lá para ler naquele primeiro minuto em que ela saiu, os parágrafos 13 e 14 que tinham sido adicionados na minuta ao artigo 35 da 23.607 desapareceram. Aí, opa, opa, opa! Cadê aqui os artistas? Corri para ler o voto do relator. O ministro Fachin é o, foi o ministro relator da atualização da resolução da prestação de contas. Por quê? Se algo foi adicionado ou se algo foi excluído, há de haver uma é, explicação para isso do relator. E aí, qual foi a explicação que o ministro Fachin deu? E agora é a hora do acordar. Acordem aí. Leiam só o que ele disse. Cumpre e reforçar que não foi concedida permissão às campanhas eleitorais para organizarem eventos de arrecadação nos quais um artista se apresentará como principal fator de arrecadação, uma vez que tal proposta importaria simplesmente em um showmício ocorrido sob as vestes de evento de arrecadação. Eita! Mas era isso que tinha sido decidido, não era? Aí ele continua... É. O que se permitiu, frise-se, é que artistas, no exercício da própria arte e de forma desvinculada de qualquer evento de campanha, arrecadação ou propaganda, realizem eventos e doem o resultado financeiro destes para campanhas eleitorais. Mas a resolução não tinha que trazer isso? Tinha. Tinha. E ele continua ainda mais. Essa latitude de compreensão não permite atentem para as palavras sob qualquer hipótese que uma campanha, olhem os verbos, administre, agende, organize ou pratique atos de propaganda ou de arrecadação que envolvam apresentações artísticas. O Supremo Tribunal Federal, diz o ministro faquim não placitou, não aprovou a transferência da realização de showmícios dos atos de campanha para os atos de arrecadação de recursos para campanhas de modo que as propostas por buscarem disciplinar gastos de campanha não alcançam acolhimento à luz da compreensão majoritária do STF. De modo a manter coerente o texto da resolução, glosa-se, reprova-se os parágrafos 13 e 14, que eram aqueles que tinham sido incluídos no artigo 35 da da, da instrução normativa da prestação de contas, rejeitando-se a proposta da presidência do TSE. Bom, a hora que eu li isso, eu fui assistir a todos os votos, há uma, quase nove horas, assistindo todos os votos de todos os ministros na ADPF, na ADI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5970. Quem faz essa menção a esse assunto é o ministro Fachin. Mas o que foi decidido na hora da votação, a decisão que foi é, publicizada, que foi é, é, explicada e decidida, foi essa. O tribunal, por maioria absoluta, julgou procedente a ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, parágrafo 4 inciso 5 da 9.504, visando incluir no seu escopo expressamente a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para as campanhas. E agora? Não bastasse esse embrólio na resolução da propaganda, a 23.610, que foi alterada pela 23.671, essa permissão está lá. Continua na 23.610, que é a resolução da propaganda, a autorização para a participação artística. E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, que assim eu pessoalmente discordo completamente da, dessa decisão que tornou legítima essa forma de arrecadação. Do meu ponto de vista pessoal, é um tremendo absurdo Toda forma de arrecadação. Já participei na época né, em que havia... Ah, isso já aconteceu, né, já era permitido eu antes. Eu localizava muitos eventos com apresentações artísticas e as pessoas estavam lá, eventos de arrecadação, e as pessoas estavam lá pelo seu ídolo, pelo seu cantor, Independente de voto ou não voto, e aquele valor que elas estavam pagando era por aquele evento daquele cantor que estava se apresentando. A surpresa vinha depois quando elas descobriam que o fato de ter comprado aquele ingresso, ela tinha se tornado doadora de campanha com do CPF, constando sujeita aos limites de doação de pessoa física. Então, isso aqui dá um rolo danado. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, se houve uma determinação, uma decisão superior, é, julgada e votada em mais de nove horas, decidindo que isso deve ser permitido, a norma da prestação de contas tem que trazer essa permissão. Porque essa manifestação do ministro Fachin traz, vou até voltar nela aqui, para vocês verem uma coisa importante Vejam quando ele fala Que o que é permitido É que o cantor, né, o artista Faça seu show Ele não pode dizer que aquele show Ele está fazendo em benefício Que aquela arrecadação vai Ele não pode dizer Vejam que ele diz isso E mais, o resultado daquilo É que ele pode doar para as campanhas o resultado integral, sem estar submetido ao limite dos 10%? É isso? É a pessoa física dele ou é a pessoa jurídica do artista que está fazendo essa doação? Não temos essas respostas. Isso ainda não foi esclarecido. Já mandei esse questionamento para o TSE inúmeras vezes, já mandei para vários plenos, de vários tribunais, de vários estados, e as respostas que eu tenho dos tribunais, que já leram, já viram, é que, de fato, deverá haver alguma manifestação do TSE explicitando o que, de fato, está ou não permitido. Porque eu pergunto para você, professora Valdicélia, quem é que vai ler o voto do relator para saber que esse texto aqui existe? Ninguém. Ninguém. ninguém As pessoas vão pegar, até porque se você acessar as resoluções, as resoluções não vêm com os votos dos relatores lá, na hora que elas estão publicadas, no próprio site do TSE. Então, a gente pega isso lá no diário né da Justiça Eletrônica, quando foi publicado, que a gente tem lá a publicação. Prazos, Val. Muito comum perderem prazos. Nós temos uma novidade nos prazos. Prazos no período eleitoral são contínuos e peremptórios. Não se interrompem nos feriados, finais de semana. Sempre a gente chama a atenção de vocês para tomar cuidado, porque se as contas foram judicializadas, descumprir o prazo leva à preclusão, que é perder aquele direito né, de defender-se, de apresentar ali a documentação que ele tinha, aquela, aquele direito. Agora... Eles serão prorrogados para o dia seguinte, se na data em que vencerem, houver indisponibilidade do PJE ou se o expediente na secretaria ou no cartório tenha encerrado antes ou iniciado depois, da hora normal, quando se tratar de um ato que exigia o comparecimento é, presencial. Então, só para vocês ficarem atentos, printem as telas do PJE, documentem, tirem foto que o cartório estava fechado naquele horário, né? É, ou fechou antes ou, ou abriu depois, porque aí vocês vão ter a prorrogação para o dia seguinte. E as dicas de sempre, que eu sei que a gente está aqui nos momentinhos finais e nós temos perguntas. Dicas de sempre, planejar, planejar, planejar, planejar, é sempre a palavra de ordem. Notas fiscais temos prazos para cancelamento das notas. Se elas não forem observadas no momento em que são recebidas ali da campanha, pode ter CNPJ trocado, pode ter CNPJ de outro candidato na nota do seu, pode ter CNPJ de campanhas anteriores daquele anteriores. Mesmo candidato. Né? Isso acontece muito, porque os bancos de dados ali daquele fornecedor, normalmente ele não muda. É, na própria 23607... No artigo 92, parágrafo 6º, diz que quando houver cancelamento de nota fiscal, o prestador tem que apresentar comprovação do, do cancelamento, mais os esclarecimentos firmados pelo fornecedor. Você acha que depois, lá no final, na prestação de contas, você vai conseguir que o fornecedor lhe faça alguma coisa? O momento de tratar das exigências com o fornecedor é o momento em que você está ali fazendo a contratação, que ele é todo ouvidos, ele está ali entregue, é só amor. Depois que foi tudo pago, esquece que ele vai resolver. Checar, então, sempre esses dados todos. Outra coisa, vincular notas fiscais e contratos, vincular os números, tomar cuidado com a materialidade dos gastos comprovar tudo, se aquele serviço foi prestado, se aquela despesa que foi contratada de fato aconteceu, fotografar, filmar, guardar e-mails, os contratos, guardar os modelos de tudo. Fazer notas explicativas para tudo aquilo que você considere que pode suscitar dúvidas, rescisões contratuais, que o modelo, o valor entrou na contratação de um jeito, depois os prestadores de conta deram perdido, foram para outra campanha, sumiram. Você tem ali também notas explicativas. É, acompanhar com rigor o fluxo financeiro nas contas bancárias, os extratos bancários. Identificação do doador originário, quando souber que isso está vindo de outro partido, partido ou de outro candidato, recurso que entra na campanha, vindo de partido ou outro candidato que não tem o doador originário ali esclarecido, é recurso que vai ser, vai ter determinação de recolhimento para o tesouro. Então, é dinheiro que você vai ter que arcar ali. E o prazo que a justiça eleitoral vai te dar é de cinco dias ali do julgamento. Então, tome cuidado. Outro cuidado: devolução dos valores de 1.064,10. e 10. Tomara que a Márcia Marinato, que é uma aluna também antiga e, e acompanhadora né, sempre. Das nossas, dos nossos eventos, ela estava com essa dúvida. Eu falei: eu vou esclarecer lá hoje no nosso evento do CRC Bahia. Existe também a obrigatoriedade dos R$ é eh, serem valores acima disso, só poderem ser em DOC, TED, transferência eletrônica para o partido e para candidato? Sim, para partido e para candidato. Quando entra esse recurso em dinheiro? Entrou R$ 5.000 na campanha em dinheiro, ou entrou 5 mil para o partido, em dinheiro. E aí o, o assessor né, que está acompanhando percebeu aquilo. Ah, eu vou pegar a diferença desse valor e vou devolver para aquele doador. Mas como é que você tem como comprovar que aquele dinheiro que entrou era de alguém? Você só vai devolver para esse doador se você tiver o extrato bancário de alguma conta desse doador que comprova que ele sacou esse dinheiro de uma conta bancária para depositar. Ou se ele tiver documentado que ele tinha dinheiro em casa ou contratos que ele tinha recebido em dinheiro para que você possa fazer essa devolução legítima ao doador. A norma dos partidos diz que você tem até o último dia, do mês subsequente ao recebimento de uma doação identificada que esteja irregular, para você fazer a devolução para aquele doador. Só que isso você tem que ter a identificação regular, se apenas aquele doador tinha esse dinheiro e pronto, você não pode devolver para ele se você não tiver comprovação. Não adianta uma declaração com firma reconhecida de uma pessoa física dizendo que aquele dinheiro era dele. Isso vai ser questionado e vai haver a determinação de recolhimento para o tesouro. Então, se você não tem a comprovação, recolhe sempre para o tesouro e não utiliza nunca na campanha. É, já falei disso, do doador originário, não perder prazos de diligência, não perder prazo dos relatórios das 72 horas, toda e qualquer entrada de recurso financeiro, seja de que fonte for, seja do próprio candidato, sempre tem que ter a transmissão das 72 horas, as contas parciais, não perder prazo final, cuidar sempre com zelo do atendimento das diligências, Estudar com muito afinco o regramento, atentando aos detalhes, observando tudo sobre a arrecadação e gastos e a forma de prestar contas. Val, pode fazer as perguntas que eu falei demais para variar. Não, foi ótimo. Depois excelente. eu acerto essa tela também, que olha, os detalhes entraram até dobrados. Com atenção aos detalhes, observando os detalhes, eu acerto essa tela para o pessoal. A, apenas aí uma complementação ainda falando do nosso planejamento né que é uma bandeira que nós dois levantamos é, sempre é, é, é o administrador financeiro né com essa questão da, das notas fiscais enfim é o ideal é abrir um e-mail próprio da campanha e não usar seu e-mail pessoal e geralmente a nível de facilidade né o pessoal já começa Aí manda para o meu e-mail, vai para o meu e-mail. Como as notas fiscais são eletrônicas, então, a, a, é, a tendência é ela chegar por, por e-mail. Então, cadastre um o e-mail só para aquela campanha. Prestação de contas ou campanha 2022, bota o nome do candidato, seja como for, mas toda a documentação vai passar por ali. Então, na hora de você baixar os arquivos, na hora de você procurar alguma coisa, tá, e você vai ali direto. O e-mail é perfeito. Não email, Nunca usar e-mail pessoal, porque você está ali, mas de, daqui a pouco você pode sair daquele setor, pode sair daquela função, aí a outra pessoa que assume já fica com dificuldade porque o e-mail é seu pessoal, enfim. E você tem como ter toda a documentação em torno do processo da campanha em um único local. Pode, uma dica. A dica é com a gente mesmo, né? Ah, eu a gente adora uma dica, né? Adora a dica. Então, vamos lá nas perguntas, professora? Manda, pode mandar bala. Pronto, não veio para mim aqui o um nome, mas é, tem aqui. Fui convidado a realizar a prestação de contas de um partido, porém, eu além de não me garantir, porque nunca fiz, porém, eu queria saber quanto cobrar caso eu faça, <risos> porque me, já me disseram que é pesado. Então, ah, é uma ótimo, adoro quanto cobrar. Primeira uhum. coisa, para você saber quanto cobrar, você tem que saber o que você vai fazer, né? é. porque aí você vai ter a noção do tamanho do trabalho. Quantas pessoas você vai precisar contratar para te auxiliar? Você vai precisar de equipamentos, você vai precisar de salas, o que, qual é a estrutura que você vai ter na campanha, né? É, o CRC Bahia, Valzinha, eu acabei nem lhe perguntando se vocês ainda têm, mas eu lembro que na eleição passada vocês tinham até uma tabela, uma, uma base né, dos serviços é. prestados em campanhas, é um dos poucos conselhos que tem. É, o Cid Conta o tem nosso tem. O Cid Conta também traz isso. É, é isso, bom Cidiconto. observar nos sindicatos de classe né, para ver qual é o, a, a, a, a ideia né, que o pessoal está passando a nível de, de cobrar. Mas isso aí que você falou, Rita, é o essencial. Você precisa ver qual o trabalho que você vai fazer, né, com quantas pessoas você vai precisar, com que montante de valor você vai manusear, né? E de que e forma que você E é uma absorção, né, Val? E é uma Muito absorção bem. total, você vai total. estar entregue, você não vai conseguir fazer mais nada da sua vida, aliás, você é. vai conhecer a falta de limites, limites é. totais, inclusive psiquiátricos. Exato. Você <risos> passar todos os seus limites. É verdade. E aí, também, Valzinha, o que é que vai fazer? Vai só prestar assessoria e consultoria ou vai também fazer lançamentos da SPCE? Vai cuidar das Isso. diligências depois? São contratos diferentes, um para a eleição e outro depois para a diligência, porque a diligência vai chegar depois do período dos gastos. O que é que você é vai bem? fazer? Primeiro, você mapeia tudo o que você vai fazer para você saber quanto que você vai precisar cobrar daquilo. Exato. Perfeito. Agora, Mas tem não cobre aqui. barato, não! <risos> é. Lembre-se que isso é pós-campanha, né? Não, a, a não doar, né? não trocar seu não trabalho doar. por carros, é. não faça isso, porque você vai se aborrecer fortemente lá na frente. Com, é, combinar acordo de troca de cargos você presta o serviço o candidato eleito te dá uma secretaria te dá isso daquilo depois você fica a ver navios perdeu os seus clientes porque você para de trabalhar para os outros para ficar na campanha candidato nem olha na sua cara e muitas vezes até quando eleito e sem contar né que é uma atitude né uma conduta escusa de troca de favores o Ministério Público está atuando veementemente com é, CPFs, né? CRCs, de do, é, é, contadores que doam seus serviços. Fazendo, é, inclusive, preciso... análise de evolução patrimonial. É, e vale a pena salientar para o pessoal que a prestação de contas, ela não termina no envio da prestação de contas. Ela tem pós-prestação de contas. Então, você vai ficar nesse processo até o transitado julgado. Porque todas as informações que forem necessárias para que o advogado apresente, apresente no é quem tem que fornecer é o contador. Então, não é um trabalho que se termina no, no 45 dias, né? O é. Willy Silva pergunta aqui. Se a prestação é feita pelos partidos, os gastos no CNPJ, você falou sobre isso. Da federação, como fica? A federação ela não vai poder realizar gastos no seu CPF. Quem vai realizar os gastos com a federação são os partidos que a compõem. Na hora que eles se reuniram para definir que estariam em federação, eles vão ter que ter um estatuto. Nesse estatuto vai constar quais são os partidos que vão arcar com despesas que aquela federação tenha. Mas a própria federação, até a data de hoje, dia 18 de março, não poderá realizar gastos, ela própria federação, para campanhas eleitorais. Pronto. Perfeito, professora. Vera Nolasco, fui convidada para fazer a prestação de contas de um candidato. Mas como não tenho experiência nessa área, por onde posso começar? Eu diria estudar, que ela já começou. Estudar, estudar, estudar, estudar. Posso dar uma sugestão? Amanhã, se nada, se, se todos os anjos né, disserem amém, com certeza dirão, a Hotmart libera nosso curso amanhã, hein? Isso. Online. E todo mundo que estiver assistindo essa live... Já tem o desconto de 10%, basta passar lá pelo meu direct, professora, arroba professora Ritagon, pegar seu cupom, a equipe vai estar preparada para dar o cupom para vocês, estude, estude, estude, se não quiser fazer o curso, pegue as resoluções e leia palavra por palavra, atenta aos detalhes, mas... A chave é o estudo, a preparação e a humildade diante desse conhecimento, de você nunca achar que você já sabe, que você já entendeu, Verdade. que você não tem mais nada para aprender, porque todo dia a gente aprende algo dessa matéria apaixonante. Verdade. Eu diria até, Pro, que ela já começou. Claro. Mas no momento em que ela está no curso... Ela já começou, o caminho é esse, se capacitar. É Vera Nolasco, e Vera Nolasco, esse nome não me é estranho, porque vocês sabem que eu respondo todo mundo por toda parte. E eu já respondi coisa de Vera Nolasco, eu tenho certeza que ela já começou a estudar. Pronto, Vera, seja bem-vinda aqui ao mundo da prestação de contas eleitoral, viu? Estamos aqui é para, um para caminho contribuir com volta. você. É, verdade, verdade. Cristiane Freitas, Vera Nolasco, ah, ela colocou aqui, Cristiane Freire, Vera Nolasco, sugiro que comece devorando todo o conteúdo da professora Rita. Próxima semana sairá curso online, aqui, ó, de contas eleitorais, para atender o público que não pode participar do presencial. É, Cris veio para o presencial, Cris é de Minas, Araguari, veio para o presencial, é... devora os conteúdos, é uma assessora de campanha aí brilhante e é uma pessoa que sabe o quanto estudo, ela sempre fala que essa matéria a transformou a vida dela, né? Então, é uma pessoa aí com legitimidade para falar sobre isso. E, Cris, a Hotmart nos mandou uma mensagem hoje que amanhã o curso estará no ar. Muito bom, muito bom. Moisés Freitas... É, aí, Moisés Freitas, Cristiane Freitas, muito obrigado. Cobro um valor mais alto e tento contratar alguém para ajudar? É por aí, ah, né? Ah, é. Ah, Val, essa aí de contratar alguém para ajudar, eu acho que você deve responder, porque você vê isso aí acontecer e vê os bugs e problemas que isso dá. Às vezes, aqueles que assim não quer contratar o contador, né? O escritório dele quer fazer tudo e aí contrata alguém só para assinar. Não sei se eu entendi corretamente. Ele falou assim, no, é, é, Cristiane Freitas, muito obrigada, acho que foi pela dica do curso. Cobro um valor mais alto e tento contratar alguém para ajudar? Ah, sim, é aí para montar equipe, né? para ele é, pagar, para auxiliar. Sim, é, eu você entendi vai assim. ter que ter. Você vai ter que ter equipe para te auxiliar, porque essas campanhas agora são grandes, né? É, é é, com muito recurso. E aí eu chamo sempre assim, 72 horas, né? É a minissérie 72 horas. Não dá para você <risos> pensar a é Tem que ir no automático. É. <risos> a senhora pode estar perguntando a ele diretamente, ah, não, isso aqui é, sou eu, Leonardo Pereira, o nosso Léo, professora Rita, qual as vantagens e desvantagens para a, o candidato em abrirem suas contas eleitorais em bancos digitais? Ai, Léo, que pergunta boa! É, eu tenho muito temor, né, sempre, dos bancos digitais. Léo, um beijo para você, Leonardo Pereira, né, do CRC Bahia, da comissão, uma pessoa que está sempre compartilhando conhecimentos. Também tem o blog dele, que ele publica matérias interessantes. É, Léo, o grande perigo das contas digitais é a falta do contato pessoal. Né? Se com contato pessoal já é difícil, imagine Sim. sem o contato pessoal. A facilidade é que rapidamente essa conta vai ser aberta. Eu não acho que essa conta vai demorar para ser aberta. Só que a justiça eleitoral tem algumas regras aí que a instituição bancária tem que cumprir perante a justiça eleitoral. Os bancos têm que enviar os extratos bancários consolidados né? a cada 15 dias tem que mandar isso para a Justiça Eleitoral, no formato é, do layout próprio da Justiça. Essas contas têm de ser blindadas a depósito sem identificação. Tanto fornecedores quanto é, doadores, tudo que entra e tudo que sai, tem de ter a correta identificação. Não podem ser cobradas tarifas de manutenção, e aí é o grande problema, né? que os bancos odeiam essas contas, mas podem é. ser cobradas as tarifas, de serviço, inclusive o PIX, né, pessoa jurídica, vai ter o PIX cobrado, a tarifa do PIX cobrado. Então, do meu ponto de vista, embora seja uma facilidade, a possibilidade de abertura ali por meio, né, eletrônico, eu acho que é muito temerário que na hora que você precise de um documento dessa instituição virtual, você possa ter isso atendido, né, na celeridade necessária e também a justiça eleitoral ter esses documentos, né? É, então, infelizmente, é uma coisa boa a liberação na, de abertura de conta nos bancos digitais, mas, ao mesmo tempo, é temerário. Então, eu acho que ainda precisamos aí de um tempo para observar melhor. Eu, se fosse candidata, eu teria muito... Temor mesmo, muito receio em abrir uma conta digital. Professora Rita, recebemos um intimato aqui para concluir o nosso, o nosso evento. Olha, a gente Paulo, tem... as perguntas... A gente, te, a gente conclui. As perguntas que ficaram sem respostas, pode mandar para o meu e-mail, que eu respondo para todo mundo. Viu? Com pode certeza. Me então, nós estamos também fazendo, é, encaminhando e-mail para todos os inscritos com o link do grupo. Esse link do grupo, é, a professora Rita também vai estar conosco e pode até estar respondendo nesse grupo todas essas questões que a gente vai colocar lá. É uma forma também de contribuir com, com o. Vamos dizer assim, com o processo de continuidade, né? Da... É, só, só uma observação. É, vou participar respondendo a eles, mas assim. Quero já que vocês me perdoem se a minha participação, porque esse grupo é fantástico que eles estão criando, mas em razão da grande quantidade de grupos em que eu estou, pode ser que eu não fique tão atuante lá. Mas todas as perguntas que vocês direcionarem agora desse evento para lá, certamente serão respondidas sim. Perfeitamente, professora. A gente só vai estar realmente contribuindo aí com o, o, o desfecho. Então, pessoal, chegamos ao fim aí do nosso do nosso evento, muito boa. Dá vontade de não terminar, né, professora? Ah, Dá a gente vontade. Ama, né? <risos> Dá vontade de não ama. terminar. É, pois é. Então, então, estamos aqui agradecendo a nossa palestrante mais uma vez. Muito obrigada, professora Rita, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento maravilhoso que você sempre nos traz, né para que a gente venha nos aperfeiçoar a nossa condição técnica né, e prestar bons serviços. Agradecer aqui também ao nosso vice-presidente da Câmara Técnica, o professor Cremildo, que esteve mais cedo aqui conosco, né, abrindo aqui o nosso evento. E não poderia deixar de agradecer aos nossos membros da comissão, Simone Vieira Santos e o Denis Rosa dos Santos, José Cupertino de Carvalho, Leonardo Pereira da Silva, Débora Brito dos Santos, Gilneide Carvalho dos Santos Costa, e aos nossos colaboradores, que sem eles esses eventos, esse evento não existiria, né? os nossos colaboradores do Desenprof da Câmara Técnica. É a Geânia, a Valdelice, Elisângela, Leandro, Ivan, o Bruno, que pertence à Câmara Técnica, a vocês, muito, muito mesmo obrigado. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, Nessa tarde de conhecimento, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. A todas obrigada. as mulheres, o nosso parabéns. Ai, obrigada, Val, obrigada a todos. Só reiterar todos esses agradecimentos: dizer que é um prazer, uma honra estar com vocês. É, modifico a agenda, o que for que tiver que fazer para estar realmente compartilhando conhecimento, porque eu sei o quanto vocês valorizam e fazem valer no trabalho, na segurança da, do ofício sagrado que vocês exercem. Obrigada a todos que estiveram conosco. Feliz mês das mulheres, feliz todo dia, mulher. E faça é a diferença mesmo. onde quer que você esteja, naquilo que você estiver fazendo. Você é mulher e isso já te faz diferente. A fibra da sua alma é diferente. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo grande. Beijo grande, professora. Beijo grande a todos. Beijo, Valdir. Muito obrigada. Fique com Deus. Você também, amada.